Cara, vocês não têm noção do que eu falei que a gente vai fazer uma, uma, eu chamei da bolsa de galinhas. Que simplesmente o pessoal começar a pegar e fazer a venda de galinhas, no... No... da galinha futura no presente. Onde o cara recolhe o, livi... o dividendo, que seriam os ovos, e depois o cara pega e, a... E, a... e o título que tu tem, ele vence automaticamente. E tu tem que ir lá e recolher a galinha que já foi de... morta e depenada. Né? Daí faz tudo isso aí parte de uma forma de conseguir transformar o campo em uma coisa boa pro, até para o Urbanoide, porque o Urbanóide vai lá e usa esse título de, da Bolsa de Galinhas Foérica para poder comprar com Bitcoin, coisa do gênero, ele consegue ter uma produção de comida que depende basicamente dele, né, que, tá, que ele está associado direto, pega e trata com aqueles vizinhos ali, ó, Tá feito o omelete, cara. Fechamos o omelete. E dá pra fazer também com qualquer outra coisa. Dá pra fazer com pimentão, porco, ovelha, é, vaca. Dá pra fazer pra... Ah, vaca, tu tem leite rendendo ali, né? Se tu for fazer com touro, tem leite rendendo também pra produção de vacas. Né? Não é o leite que vocês tomam, clã. Não, calma aí, calma aí. Não é... não é todo bovino que dá leite. Toma cuidado aí, clã. Não é tudo é que vocês querem. Vocês aí que são meio urbanoide, vai que vocês tentam pegar na teta do touro. Complicado, né, clã? Não pode. E... Opa, hora do mate. Pá, pior que eu não posso tomar mate enquanto eu tô fazendo live, eu não falo né? E o que acontece? Se for assessor em o pessoal vai fazer de tudo para distrair sobre isso. Né? Ninguém está falando, em grande parte, desse, uh, dessas questões que estão ocorrendo em cima do, da produção de alimentos. E já teve várias, uh, uh, Eu vou chamar de fábricas, mas são plantas de processamento de carne pegando fogo em 2021, quando começou essa história dos grilos. Por quê? Começou a aumentar o preço e o pessoal introduziu os grilos. Faz... Oh, como é que pastel de grilo? Como é que farinha de larva de tenebro? Né, como é que, sei lá, a, a espetinho de aranha, né, o, o escorpião caramelizado, né, <risos> tarantula empanada, como é desgraça que for aí, né, como é carajé, for, nem sei o que, que é. E... Se tu for ver, isso daí vai ser sempre assim pela mídia. Sempre vai ser uma coisa repugnante. Porque tu vai tendo essa série de coincidências, nessas né? Essas coincidências que geram diversas calamidades nos tempos de hoje, essas coincidências que ficam sempre atrapalhando as coisas. Porque resolve que, vamos supor assim, o preço do ovo vai subir, todas as coincidências trabalham a favor do preço do ovo subir. Né? É sempre assim. Uma coincidência que mudou a fórmula a galinha não produziu. ovo. Uma coincidência que tocou fogo numa, num lugar lá. Por coincidência, e ó, te asseguro, que bom, né? E assim vai. E o pessoal nunca vai pegar e, e televisionar isso. Da mesma forma que, c é quatro, se puder, clipa essa parte, porque daí dá pra fazer um vídeo separado. Da mesma forma que agora o raio foi nucado. O estado de Ohio lá nos Estados Unidos foi nucado porque teve descarrilamento de um trem que levava compostos químicos. Basicamente pegou fogo aquela merda, fez uma nuvem tóxica do caralho. Tu teve diversos animais em rios, essas coisas morrendo, né? Para todo canto tem gente que está tendo que ser evacuada da região e provavelmente vão ter que evacuar quase que o estado inteiro. O do Rio de tem um, um trem carregando com um explosivo de cloreto de vin, vinila. Né? Eu tinha, uh, por um segundo, lido vanila, que é tipo <risos> cloreto de baunilha. Eu fiquei, caralho, que gostei. Né? É uma das substâncias que existe porque uh, pode causar que em qualquer órgão. Puta que pariu, man. Esses caras aí não, não se aguentam, cara. Esses caras não se aguentam, eles querem pegar e destruir tudo. Pra você ter ideia, ter ideia da, um, o diamante de perigo da substância, é 342. Pô, oh, eu me lembro que 4 já é absurdo. Deixa eu ver aqui. 4, produto letal no campo azul. Deixa eu ver, quanto que é o, nome, é o número? 3, não, 342, olha errado. Produto que entra em ignição em temperatura ambiente, puta que pariu, por isso que pegou fogo. Uh, perigo à saúde, produto letal e o 2. Uh, reatividade, reação, química violenta, possível quando exposto em temperaturas e pressões elevadas. Então olha a merda que essa porra é! Olha a merda que essa porra é! Se ficar em temperatura ambiente, o, dois já, o, o amarelo já é garantido, que é o troço pegar fogo na hora. E ainda é produto letal, e qual que é. Ele é ácido, ácido alcalino-oxidante. Ele é o que mesmo? Cloreto de vinila? Cloreto, ele deve ser, então, um ácido forte. Não sei. Então, jejecla. Tem que ligar para essa galera de Ohio, né? Entra em contato com quem puder e fala... My dude, you need to come to fronteira. Thank you very much. It's very important for you to get cancer free and not have third eye in your butt hole. Thank you very much. Joga assim pro cara, o cara vai entender na hora, entendeu? Isso aí. É cara... Tudo que vai ser produzido na, em Ohio, que é um produtor gigante de alimento, provavelmente vai ter o quê? Vai estar tá lá com o tumorzinho, sabe? Vai estar tá com aquele, ó... Ai, ó, o que, que é esse tempero? Ai, carcinoma. Ai, que tempero gostoso, sabe? Eastern Palestine, ó. Cara, outra, outra coincidência, outra coincidência. Olha só. É, olha só. Então é isso, Cleo. E a gente agora tem Chernobyl 2, né? Só que daí, dessa vez, em vez de falar o Hazard mesmo, né? E pra quem não sabe, Ohio é um dos estados que tem mais cristão tradicionalista. Aqui, os Amish, né? E pra quem não sabe, que são tipo. A galera que é tipo. Esses malucos aqui são foda. Esses aqui estão no meu livrinho, né? De gente foda pra caralho. O Amish, Menonitas, parada paradas aí são foda pra caralho. Tem um monte de amiche em Ohio, vão ter que ser talvez evacuados, talvez percam as terras, talvez, sei lá, esse produto químico aí foda o solo. Para quem não sabe, também Ohio é um, é um enorme produtor rural nos Estados Unidos, então crise alimentar pode vir aí. né Engraçado que a FBI já teve um negócio lá de grupos, como que é? Grupos radicais cristãos sendo observados pelo FBI, FBI e acaba acaba, digamos, sendo outra coincidência. Você né? também tem um desastre ecológico ocorrendo por isso daí Que provavelmente o pessoal vai querer começar a fazer mais regulação Para controlar o que, que é movido e o que, que não é E tem pouca cobertura da mídia Será que isso daí é, uma, é um acidente ou é uma coincidência? Daí se tu vai ver, em vez da mídia pegar e cobrir isso aí, dizer o que que explodiu, o que que foi a merda que deu, né, essas coisas, não. A pessoa só tá dizendo, ah, você talvez tenha que evacuar a sua, a sua casa, provavelmente eles vão pegar e interditar campo pra caralho, mas o que que a mídia tá fazendo lá nos Estados Unidos Olha o Solsovni, olha os Solsovni, tá lá em cima, olha pra cima. Né? E daí vocês têm que se preparar para essa nova narrativa dos OVNI. O Olavão já falava lá em 2017 sobre... Eh, vou pegar aqui o Olavão. 1 de julho de 2017. Os ETs são absolutamente necessários à nova ordem mundial. Existam ou não, vão ter que dar um jeito de aparecer. E daí eu comentei também o seguinte. Vocês estão prontos para ter fake? Que vai ser as grandes frases... Vocês ainda não têm um governo mundial? Toda civilização galáctica tem. né? Nós notamos que o aquecimento global no seu planeta é muito alto. Vocês sabiam? É tipo como se acharam a gente porque o planeta piscou em vermelho. Né? Ah, sim, tudo que falamos é verdade porque nossa ciência é extremamente avançada. Você tem a função de obedecer. Entendeu? Vai ser essa história. Se eles começarem a lançar sair aí do, dos... Como que é? E aí seus alienígenas, né? Se vocês conhecem a do, do cara imitando taça. Se eles lançarem a sair dos aliens... O que que vai acontecer? O pessoal vai pegar e contar isso daí. Já tem uma galera que já fala, isso há é um tempo, que provavelmente o pessoal vai pegar e empurrar uh, maluco geneticamente modificado como alien, tipo, as, uh, como é que o pessoal chama? Quimeras, no caso, que são uh, maluco com DNA de porco e coisas do gênero, mas que do... Aquelas coisas que chinês gosta de fazer, né? O chinês pega e faz isso há muito tempo de engenharia genética... E coisas do gênero. Os caras estão muito tempo nessa merda aí. E provavelmente vão pegar e soltar isso daí. Estão usando a história de, dos OVNIs, né? Pra... Olha só, um OVNI em cima de tal coisa. Que provavelmente é outro balão espião chinês. Mas, ó, oh, tem OVNI ali, ó. OVNI nesse, nesse lugar. OVNI aqui, OVNI aqui. E as coisas importantes? Ah, isso aí a gente não vai falar, né? Importantes são os alienígenas. Hoje os canais de notícias estão parecendo o History Channel. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Forte for, tem como um dia fazer lives com boas notícias? Complicado, Clã. Complicado. Deixa eu ver aqui. Se tiver um problema do trem e do nada vem um surto de aliens. Exato. Eu, eu suspeito, eu suspeito que é demicídio. Eu suspeito que o pessoal fez isso aí, por coincidência, né, para aumentar ainda mais a crise alimentícia, para ferrar uma galera que tem um pensamento mais tradicionalista. E que eu digo, se eu pudesse pegar e entrar em contato com essa galera de Ohio, que na verdade é um dos pensamentos que eu estou tendo a lançar vídeo em inglês, né? Talvez profissionalizar o canal Isso aí eu não queria fazer Daí eu fui convencido em fazer E eu odeio o Clazinho quando eles me refutam Porque quando o Clazinho me refuta, eles têm razão pra caralho né? Então eu tô pensando em dar uma profissionalizadinha no canal Mas eu vou automatizar muita coisa Já conversei com a C4 Que todo mundo sabe que não existe mulher na internet A C4 é um robô, então eu tô vendo como que eu faço pra robotizar tudo E é claro que é uma coincidência isso aí aparecer O que, que o pessoal deve estar tá fazendo? que químico é? Né? Será que vai ser um desfoliante do caralho? Alguma coisa assim que vai ficar no solo e... Sei lá, que com contato com água, ele se ativa? Vamos colocar dessa forma? O né? que, que vai ser que vai ter ali? O que, que vai acontecer? Tipo, um, imagina como se fosse um anti-fertilizante. Eles não precisam fazer nada que mate a planta. É só fazer um anti-fertilizante. Jogou o fertilizante, esse troço aí gruda no fertilizante e já era. É só isso que eles precisam. Entendeu? Então deixa eu ver aqui as outras perguntas. Se for, peraí, você acha que os alhos aparecerão? Não! Não, não tô dizendo que isso vai acontecer. O que eu tô dizendo é o seguinte, tem gente que fala que eles, se começar a aparecer essas coisas, não são aliens. São o que eles estão dizendo que é tipo quimera, que é, sabe aqueles Uh, experimentos uh, não tão secretos do estado como o MKU, essas coisas que todo mundo falava nos anos 80 e 90 que existia tanto que o Nabomber foi vítima de, desse experimento, daí o pessoal dizia, não, não existe, não existe, não existe agora foi admitido que existia, pois é quanto tempo vocês acham até o estado pegar e admitir que ele tem vários laboratórios que fazem experimentos secretos com humanos que já tem do MKUltra, mas que eu digo experimento genético, quanto tempo para vocês acharem que vai admitir? Quanto tempo vocês acham? Né? Daí o pessoal está dizendo, se aparecer os aliens, se aparecer alguma coisa que é um alien, vai ser uma quimera. Não, provavelmente não vai ser um extraterrestre, vai ser um, algum experimento uh, genético do Estado. Eu defendo isso? Não. Na verdade, eu acho que todos os negócios de, de ET é balela, entendeu? Eu acho que é besteira isso tudo. Não tô dizendo que... Tipo, ai, ah, vida em outros planetas. Talvez. Mas alienígena que vem aqui pra ficar, sei lá, fazendo ciclo de implantação uh, Enfiando coisa no boga dos outros Coisa do gênero, né É, cara, tem, tem, tem, Deixa eu mostrar pra vocês aqui, antes que eu esqueça Deixa eu ver aqui, ó, homem Deixa eu mostrar pra vocês Olha essa merda aqui, cara Vai dizer que isso aqui não parece um alienígena Olha aqui, ó o maluco amputou um dedo Nem sei se isso aqui é um homem, é um homem Tá, tá escrito aqui que é homem Olha isso aqui Olha, não, olha isso aqui, Clá. Ó. Olha o naipe desse cara. O cara parece, cara, o, o cara parece um zabrak do Star Wars, cara. O cara parece um orc. Olha isso aqui. Deixa eu ver se tem outra foto aqui. Ó. Ó o que a soja faz com um maluco. Olha aqui, ó, nariz de porco. Tá vendo? Ó. Não tô dizendo que esse cara é geneticamente modificado, mas... Olha aqui. Ah não, não sei o que Cara, se, se um retardado com fundos privados faz uma merda dessa Olha aqui, ó, a mulher Se um retardado com fundo privado faz uma merda dessa O que, que vocês acham que o governo não vai conseguir fazer pra tentar convencer a galera a fazer um Estado global? O que, que vocês acham que eles vão fazer, cara? Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não tô dizendo que os aliens existem, eu não tô falando isso Eu tô dizendo Já existe coisa, umas aberração E esse é o nome, aberração, já existe Cara, e não é o... De deixa, deixa eu mostrar aqui Daí é, apareceu aqui, tem uma que é... Eu vou abrir aqui só os mais absurdos, eu vou fazer uma coletânea, tá? Vou fazer uma coletânea aqui Cadê aquela mulher gato ali do negócio? Caralho, cara, é um show de horrores esse negócio aqui que eu tô... Já mostro pra vocês, Clef, fiquem calmos Meu Deus, parece, parece aquelas máscaras japonesas Sabe, que os samurais usam, que é um... que é um... que é um... que é um genio lá Tem uma que eu vi aqui que é uma, a mulher era um gato, cara Ah, lembrei de uma outra galera, peraí <risos> A galera que tem uma rosquinha na cabeça Eu lembro que eu tinha visto uma galera retardada Que faz isso daí Vou mostrar pra vocês aqui ó. Olha, olha esses dianho, cara. Olha esses dianhos, vamos dar um zoom Olha o bicho aqui, ó. parece que Cara, parece que eu tô jogando World of Warcraft Entendeu? Olha isso daqui, o, o bicho vai pegar E vai falar, quem você quer que eu mate? Né? Ou daí, no caso o... é Warcraft 3 né? Olha isso aqui Olha, essa criatura vocês já viram, esse dianho aqui, tá? Eu vou tirar... Ah, vou, tá, vou deixar minha câmera. Vocês já viram. Olha, olha essa criatura aqui, não, não o, o jogo de dama aqui, ó. Essa outra coisa aqui. Parece um sapo boi. É, olha essa mulher aqui. Olha essa, essa coisa, esse homem lagarto aqui, essa coisa lagarto aqui. Esse reptiliano aqui, ó. Estão vendo? Ó, sem orelha, sem nariz, corno, né? Ninguém escapa do chifre, isso aí é a certeza. Ó, esse aqui também é couro na volta da cabeça Olha, olha os jenho que é, cara O cara era assim Ficou assim, pintou tudo de preto Ficou assim, olha, ó E aqui são um pessoal que coloca uma rosquinha na cabeça Que tem é uma trend no Japão, se eu não me engano O <risos> pessoal cabeça de rosquinha, muito doideira, cara Tá? Daí é isso, cara O que eu tô falando pra vocês é Se aparecer Né? Se aparecer Você já sabe o que quer é. Né? Se não for uma inteligência artificial, se não for CGI, ou é um maluco que foi muito bem pago, né? Foi muito bem pago para fazer isso daí. Ou foi um, ou, ou, ou o pessoal pegou um pangolim, um porco, um ser humano e misturaram tudo em laboratório, entendeu?